Chegou o grande momento, tão esperado e pedido por vocês, meus rouxinóis aí do outro lado, de ter a oportunidade de se tornar membro aqui do canal e fazer parte da revoada dos rouxinóis e recebendo vários benefícios incríveis e imperdíveis. Existem cinco níveis com vários benefícios pensados com muito amor e carinho para você aí do outro lado. Imagina só você fazer parte de um grupo exclusivo só para membros do canal e escolher junto comigo quais são os próximos vídeos que vão sair aqui. Ter uma consulta de tarô de uma hora comigo, receber o selo exclusivo de membro do canal e vários emojis que só você vai ter. É muito fácil você se tornar membro. Basta você ir lá na página principal do canal, do lado do botão inscreva-se, tem um botãozinho escrito seja membro. Clica ali. Você se torna um membro do canal, recebe o selo de membro no canal e ainda vai ter evidência nas lives e recebe os emojis exclusivos criados por mim. E se você ainda quer mais benefícios, basta você subir de nível, escolher o nível acima de benefício e você ganha todos os outros anteriores. Viu só como é fácil se tornar membro do canal? É só você ir lá na parte inicial, do lado do inscreva-se clicar no botão se tornar membro. E escuta aí o chamado dos Rouxinóis e vem fazer parte desse grupo.